Às vezes eu acho que você merece tudo o que lhe aconteceu. Você merece ter perdido a sua filha. Você vai se arrepender desse tapa.